Hoje eu vou te contar qual o melhor formato de render para o YouTube. Uma dúvida enorme que surge quando acabamos de editar um vídeo e vamos renderizar é qual o melhor formato de render para exportar o meu vídeo. O YouTube sempre converte o seu upload para que ele venha rodar no seu PC celular, no iPad e por aí vai. Por isso ele aceita diversos formatos diferentes. Mas o recomendado é que você exporte o seu vídeo em H.264. Esse formato gera arquivos .mvo ou .mp4. Já no Vegas, essa opção não está no formato .mp4, a partir do Sony AVC MVC. Já no Premiere, você tem o próprio formato H.264. Sobre a proporção do seu vídeo, hoje em dia o ideal é que você exporte em 1920 por 1080p Full HD, sempre respeitando a proporção 16 por 9 O formato 720p é até aceitável, mas o 1080p Full HD é o mais usado. A gente também tem o tamanho 4K, mas para você assistir um vídeo desse nível, é preciso de uma internet com uma velocidade bem superior, já o tamanho do 4K é de 3840 por 2160 Mas e você, exporta seu vídeo com essas configurações ou usa alguma outra? Para mais dicas, se inscreve no canal.